pop, digamos, não é tão normal de se ver aqui em Portugal, vê-se muito lá fora, mas aqui em Portugal é mais os P18, os K20, pronto, a malta não adere tanto a este motor, mas aqui o amigo André meteu um H22, ou seja, olha para isto.